Vamos de informações do setor policial, porque a Polícia Rodoviária Federal aprendeu grandes cargas aí de cigarros aqui na BR-262. O Albert Silva tem as informações para a gente nesta manhã de sexta-feira. Oi, Albert, é com você. Exatamente, Ana. A Polícia Rodoviária Federal aí realizou a apreensão de 410 mil maços de cigarros contrabandeados isso aconteceu na madrugada de ontem eh, aqui né, no município de Água Clara. A apreensão ocorreu no quilômetro 141 da BR-262, quando os policiais rodoviários aí eh, deram ordem de parada aí, para um caminhão né? o condutor, no entanto, acabou não obedecendo aí, a ordem policial desceu do veículo e acabou fugindo em uma mata próxima aí, à rodovia. Os agentes aí localizaram diversas caixas de cigarros de origem paraguaia que foram encaminhados para a Receita Federal em Campo Grande. Está aí uma grande quantidade, né, Ana Cristina? 410 mil maços de cigarros contrabandeados que né, a polícia conseguiu aí apreender ontem na madrugada em Água Clara, no quilômetro 141, na BR-262, pelos policiais rodoviários federais, Ana Cristina. E a gente continua com as ocorrências, porque ontem dois homens foram presos por receptação e tráfico de drogas. Isso aconteceu no Novo Oeste, aqui em Lagoas A polícia estava em rondas, né? E visualizaram aí dois homens. Esses dois homens estavam num bar, na hora que eles perceberam aí a presença, né? Que a polícia estava chegando, aí eles... né... Ficaram em atitude suspeita, aí a polícia falou, vamos abordar. E aí abordaram, entraram dentro aí desse bar, de imediato a polícia fez a abordagem aí nesses dois homens e um deles acabou escondendo algo em uma caçapa, a caçapa, né, na, na, naquela mesa de bilhar, na mesa de sinuca, né, os policiais viram que ele escondeu algo ali dentro ali dessa caçapa. Encontraram aí uma quantia de R$ 279,00 em posse de um deles, em notas miúdas, né? E aí dentro da caçapa encontraram aí uma pedra de craque, 3,2 gramas. E ao ser questionado aí, ele relatou que foi até o bar aí para comercializar o um entorpecente. Disse que já tinha vendido, Ana, 28 porções, sendo que restava mais 10 pedras aí. Pra venda aí, fazer a venda do, do comércio aí desse entorpecente. No local também tinha uma bicicleta com um deles. E aí a polícia questionou, e essa bicicleta aí, filho? Ele falou, não, é minha. Aí acabou aparecendo uma senhora lá, falou assim, não, ó, essa bicicleta é minha, viu? Aí a polícia checou, sim, que a bicicleta era produto de furto. Aí os dois foram encaminhados para a delegacia de pronto atendimento comunitário aí, por furto, né, por... e também receptação. E aí também tráfico de drogas, tudo isso ontem aqui em Transagoas. Ana Cristina.